Era uma vez uma floresta mágica, onde os animais viviam em harmonia. Havia um coelho fofo chamado Bento, que morava em uma toca debaixo de uma grande árvore. Bento amava sua casa e passava seus dias explorando a floresta em busca de aventuras. Ele sempre voltava à toca à noite, cansado mas feliz. Uma noite, Bento saiu para explorar a floresta como sempre fazia. Mas desta vez ele se perdeu. Ele correu de um lado para o outro, tentando encontrar seu caminho de volta para casa, mas acabou ficando cada vez mais confuso e assustado. Enquanto Bento caminhava pela floresta, ele encontrou uma raposa sábia que o levou até um riacho. Ela disse a Bento para beber a água do riacho e fazer um pedido antes de voltar para casa. Bento bebeu a água e fez um pedido para que encontrasse seu caminho de volta para casa. De repente, uma borboleta apareceu diante dele e começou a voar em um caminho claro pela floresta. Bento seguiu a borboleta e encontrou seu caminho de volta para sua toca. Quando Bento chegou em casa, ele se deitou em sua toca quentinha e aconchegante, sentindo-se seguro e feliz novamente. Ele adormeceu rapidamente, sabendo que sempre haveria um lugar seguro na floresta para ele voltar. A história de Minar acabou. Durma bem, meu pequeno aventureiro da floresta.